Você já parou para se perguntar qual é o lugar que você ocupa na sua vida? Será que você está ocupando o lugar da coitadinha? Ou daquela que faz acontecer todos os dias? Eu não sei se você sabe, mas só você tem o poder sobre a sua vida. Sobre o fazer acontecer na sua vida. Sobre as mudanças da sua vida. Inclusive, o poder do não. Ter autorresponsabilidade é aprender e crescer com o novo. O novo nos assusta, porque nós não sabemos se vai dar certo ou se vai dar errado. Então, escolhemos permanecer com o que está ruim, porque aprendemos a lidar com as coisas ruins. Para você reassumir o comando da sua vida, é necessário que você assuma a sua autorresponsabilidade sobre ela. Apenas você tem o poder sobre a sua vida. Pare de se culpar, pare de culpar o outro pelos seus problemas. Jogar a culpa numa terceira pessoa não vai fazer você dar início aos seus projetos, aos seus sonhos. Não é culpando que você consegue começar ou recomeçar um projeto novo ou as ideias, as vontades que você tem. Troque a culpa pela sua responsabilidade de tomar as ações necessárias. Aplique o seu esforço E não se compare a ninguém Mesmo que você ache que não tem forças Sabe aquele ditado Que diz que a grama do vizinho é mais verde? Olhe para a sua grama Não para a grama do vizinho Usufrua de sua força Descubra no que você é boa E coloque amor E realize com força Talvez você não se veja Realizando uma certa coisa Mas você gosta então pratique, porque se você gosta, talvez você seja boa nisso. Sabe no que, que eu sou boa hoje? Em ver vocês se transformando, saindo de uma depressão, desistindo de um suicídio. Isso, eu sou boa hoje, em passar essas mensagens para vocês. Então descubra a sua força. Com certeza você tem algo que você é boa. Então, descubra a sua força. Aonde está a sua força? No que você é boa?